E aí, beleza? Vou estar te passando uma dica aqui agora para você que está pensando aí talvez que Power Accord só serve para base pesada, né? A verdade é que a gente utiliza além da base, aquela base com distorção, muita distorção, né? A gente consegue utilizar também em solo, tá? E ainda em arranjos sem distorção, ok? Vou dar um exemplo bem prático aqui, só que sem playback, né? Mas só guitarra. Que é para você ter ideia do som que a gente consegue com o um Power Accord, bem simples, inclusive, tá? Tônica e quinta. Aqui eu coloquei uma ambiência um pouquinho mais alta, né? Que é para ritmos mais lentos. Então a gente consegue aqui em algo que esteja talvez só o teclado, um sintetizador, ou só um som de piano, a gente consegue acompanhar aqui, ó, Simplesinho. Vou baixar um pouquinho aqui pra você ver como é que eu tô fazendo, tá? O que eu tô fazendo aqui é somente isso aqui e palitando as duas cordas aqui, ó. Isso aqui é um power acorde. Ok? Somente com power accord eu já consigo montar uma, um, um esqueminha ali para uma base, talvez destacar um pouquinho a, a ambiência, então já fica interessante. Agora uma outra alternativa também para o nosso power acorde é durante um solo. né A gente está executando um solo, aí seja em qual tom for, e a gente mapear algum power acorde aqui. Por exemplo, eu tenho um playback aqui em Fá sustenido menor. A gente pode utilizar aquela pentatônica menor 7, né? que é a mais conhecida de todo mundo aí. Ok? Vamos usar essa pentatônica. Tem um power acorde aqui no meio, tônica e quinta. Okay? A gente vai utilizar ele aqui para fazer uma brincadeira já. Vou soltar aqui o playback e você vê aí como é que fica o resultado. Né? Esperar ele fazer o ciclo dos acordes... de uma maneira mais simples ó. Bora cortando aqui aqui é aplicar aqui de uma maneira bem eficiente um Power Accord, ok? Então não é só base muito pesada e nem coisa muito... É, aquele som muito pesadão, né? Aquele som gritado e tal. Então a gente consegue fazer coisas bem discretas. O que importa é a gente saber utilizar da maneira correta, tá? Para nossa necessidade. Mas é isso aí, então. É uma dicazinha rápida. Acho que deu pra entender legal aí. Dá pra aplicar de maneiras diferentes. Então é só praticar. Pratica bastante aí que vai dar certo. Beleza?